Bem-vindo a mais uma vídeo aula do TopoRam Clique no menu arquivo, selecione a opção novo Informe o nome do novo arquivo que deseja salvar Novamente o arquivo será aberto, clique no menu arquivo Importar, poligonal de base, selecione na pasta projetos exemplo 2, exemplo 2 pol, clique em abrir, os pontos serão inseridos na área de desenho, clique no menu MDT, selecionar. clique em novo MDT, MDT selecionar pontos ajuste a distância dos lados põe 200 clique no botão salvar ok clique novamente no botão MDT Triangular, clique em OK, elimina os pontos repetidos. Clique no menu MDT, MDT é visível para você visualizar o MDT. Clique em curva de nível, gere as curvas de nível. Clique no menu MDT, visível para não ficar muito poluído. Agora clique em Cotar Curvas de nível. Informe o tipo de curva, simples ou, espaçar, ou espaçamento. Põe a simples. Informe o ponto inicial e o ponto final das curvas de nível. As curvas são exibidas, ou as cotas são exibidas sobre as curvas de nível. Vá na barra de ferramentas lateral, clique e seleciona a opção retângulo 3 pontos. Desenhe um retângulo na área de desenho de 3 pontos. Agora clique no menu projeto. Seleciona a opção terraplanagem. Selecione o objeto. Informe o offset de corte, offset de ativos, de distância de sessão. Não quer inserir berma. Informe a cota de passagem. No caso, nosso vai ser 520. Selecione o MDT primitivo. Será exibida a janela de terraplanagem. Na janela de terraplanagem, selecione os offset do, do, do platô, a opção interno. E clique no botão OK. Para que o talude saia interno. Triangule. Na barra de ferramentas do lado esquerdo, seleciona, vamos calcular o volume da terraplanagem, informe o platô, clique no botão OK, agora no AutoCAD, após ter exportado para o AutoCAD, clique na, na, na guia lateral, selecione realístico. A visualização você pode selecionar como SW isometric. Segura a tecla Shift do mouse e, e, e segura a tecla Shift do teclado e rotacione para poder visualizar melhor o, o modelo em 3D. E ajuste para outros modelos, como conceitual, Heiden, e vocês julgarem melhor. Galera, até a próxima videoaula.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 e ajuste para outros modelos, como conceitual, raio, e vocês julgarem melhor. Galera, até a próxima videoaula.